Vamos analisar o Bitcoin e mercados, o Bitcoin está arriscando perder a região dos 21.500 dólares, enquanto a SP500 está subindo, ou seja, a gente está desacoplando da SP500 de forma negativa, eu quero comentar para vocês aqui sobre isso, analisar obviamente a SP500 DXY também, e falar aqui também sobre o Ethereum, eu tenho um aviso muito importante para todo mundo que está em Ethereum, tem que assistir aqui esse vídeo até o final. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, tá acompanhando há mais tempo já deixa aquele like para apoiar se você chegou aqui pela primeira vez se inscreve no canal ativa as notificações e também participe das comunidades todos os links aqui abaixo na descrição pessoal então vamos dar uma olhada aqui em tudo isso tem bastante coisa para falar para vocês aqui hoje tem uma análise bem interessante aqui do Bitcoin olhando aqui mais o médio prazo mas vamos começar aqui falando sobre a SP 500 caras que tá aqui numa região agora aqui é, rompendo a região aqui que eu falei para vocês no último vídeo, na região aqui dos 4.130 pontos aqui, e está testando aqui uma região de resistência aqui no topo desse canalzinho aqui agora, né? a gente está numa bandeirinha aqui, até nesse momento, uma bandeirinha de alta aqui para a SP500, importante. Será que a SP500 vai fazer essa projeção dessa bandeira e buscar a casa aqui dos 4.300 pontos? Essa que é a pergunta que fica aqui agora nesse momento, tá? Então, o motivo dessa subida aqui da, da, da SP500 foi realmente que o DXY perdeu um pouco de força, está perdendo aqui agora, tá? Uh, mais próximo aqui de regiões já de suporte, na minha opinião. Vamos ter que acompanhar como vai ser aqui esse desenvolvimento do, do DXY. É, amanhã, pessoal, a gente tem o CPI saindo aí, tá? Minha expectativa do CPI, ela é neutra para ruim aí, eu acho que o CPI tem chance de sair ruim amanhã, então, é algo bem perigoso aí, preste bastante atenção, vou tentar trazer para vocês amanhã mais novidades sobre o sobre CPI aí também, para a gente poder conversar sobre isso, mas eu tenho uh, uma certa feeling aí que o CPI pode sair é, um pouco ruim aí, tá? A, a, acima aí do esperado, isso pode realmente jogar aí a água gelada aí nos mercados, tá pessoal? Então... Para mim, eu tenho que acompanhar aqui agora o DXY também, obviamente, o DXY estava tá, formando aqui uma divergência bearish no 4 horas também, estava acompanhando isso aqui agora, né? Então, é uma retração uh, normal aqui, porque a gente está uma região de resistência aqui do DXY, aqui é topos e topos, fundos, aqui também fundos, então é uma região que o DXY vai ter uma certa dificuldade para romper aqui, né, obviamente, e vamos ver como vai ser aqui a, a SP500, está aqui agora tendo dificuldade de, de subir, na minha opinião, né? nesse momento que tem uma resistência nessa zona que eu imaginava que ela já teria antes aqui na verdade né então tem companhia ela rompeu também aqui no RSI no 4 horas pontos de resistência importantes eu acompanho aqui também então ela acabou rompendo essas regiões uh, mas caras o, o Bitcoin acabou não seguindo vou comentar para você sobre isso tá mas assim a minha visão da, das pequenos mercados continua mesmo tá eu tô baixista aqui eu acho que o macro tá péssimo obviamente a, a toda a situação aí do mercado em geral eu tô vendo que isso aqui não é sustentável, tá, pessoal? Então, não tem nenhum problema nenhum você surfar essa onda aqui, desde que vocês tenham stop loss aí, tá? Isso é bem importante. Eu acredito que quem está em Bitcoin já deve ter sido estopado aí, quem estava quem comprado em Bitcoin, né? Agora a gente tem que avaliar regiões para a gente recomprar. Vou mostrar para vocês também aqui onde interessado em reposicionar em Bitcoin aqui agora, tá? Mas, para mim, esse pequeno aqui está bem, bem perigoso aí, é, é, em umas regiões aqui de... de de resistência que agora nesse momento né? para mim eu vou realmente vai me surpreender se esse pequeno romper essa região aqui dos 4.170 pontos para cima eu vou ficar bem surpresa que acontecer mas tudo é possível no mercado então trabalho com seus top loss é obviamente né para ambos lados que é bastante importante tá caras então ah, também está aqui ó, no Fear and Green Index aqui do mercado. A gente está em ganância aqui agora, nesse momento, pessoal. Está todo mundo otimista e falando que as coisas voltar a subir. Tanto em cripto, eu vejo isso também. Tá? Então, é, tome cuidado para você não ficar uh, preso, aí, né, comprado em regiões mais acima. Eu acho que isso é bem, é bem uh, importante. Se você comprar e estiver comprando, trabalhe com stop loss, porque a gente pode estar assim aí, né, ter feito um grande, uh, um grande short squeeze, aí, que eu chamo. Né? Então... De fato, isso pode, pode estar acontecendo e você não quer ficar aí, né? Acabar sendo, deixando liquidez aí para o mercado. Esse é, é bem importante, tá bom? O mercado cripto aqui está em neutro nesse momento, mas para mim isso aqui já é um sinal de perigo aí, tá? A gente andava em, em, em medo aí bastante tempo e a gente subiu bastante com o Bitcoin, então tome bastante cuidado para você não ficar aí é muito otimista, tá bom, caras? Então vamos falar aqui agora sobre o Bitcoin. Tem coisas importantes que eu quero comentar aqui para vocês sobre Bitcoin, então, galera. Vou começar aqui mais olhando aqui uh, o médio prazo do Bitcoin quero que você preste atenção no que tá acontecendo aqui um gráfico que eu tava analisando né o mercado funciona muito aqui com canais também tá então desenhei esse canal aqui para o Bitcoin isso que acabei encontrando eu acho que faz bastante sentido você desenhar também no seu gráfico aí tá aí também vale a pena você olhar aqui que para esse canal que tem dois canais aqui também internos tá esse, isso aqui isso é bem interessante conseguir reconhecer aqui nesse nesse nesse gráfico a gente pode ver um canal aqui em cima essa parte de cima também que o Bitcoin teve resistência aqui agora, inclusive esse canal a gente pode ver que a gente forma aqui resistência, suporte, resistência, resistência, então aqui são, são, são, é um outro canalzinho que você pode desenhar no seu gráfico aqui né? em cima e também embaixo a gente tem um outro canal aqui para o Bitcoin, esse aqui é o gráfico logaritmo, tá? Tem um outro canalzinho aqui nessa parte de baixo, a gente pode ver que o Bitcoin né, vai ter também aqui agora provavelmente uh, aqui é o meio desse canal você viu como um suporte, certo? Para o Bitcoin. Aqui também a gente vai ter um suporte nessa região próximo dos 21.300 dólares, aqui 21.400. E caso perder isso aqui, pessoal, a gente vai testar o fundo desse canal que vai estar nessa zona aqui dos 20.800 dólares provavelmente, tá? Então, para mim, o que eu vou estar interessado em fazer com o Bitcoin, que agora eu comentei inclusive pros membros aqui do canal e também acho que no último vídeo eu comentei sobre isso, é o seguinte, ó... É, tá tentando montar um preço médio aqui de compra nessa região aí dos, dos 21.100, 21.200 dólares, tá? Ou seja, a partir dessa região que é os 21.400 eu vou estar interessado em realizar compras aqui para o Bitcoin. Inclusive está formando uma divergência aqui em 4 horas também, tá? Então é bom, essa região é interessante de fazer, começar a realizar compras aqui também. Temos alguns suportes interessantes que também é uma linha de tendência que estou acompanhando, enfim. Então essa zona aqui é uma zona interessante, tá, de começar a se posicionar até essa região aqui dos 20.800 tá? Então eu vou tentar montar um preço médio nessa faixa aqui, que, vai, que daria no caso aqui, bem próximo dessa região aqui dos 21.200 dólares, tá? Que eu estou tentando fazer um pouquinho menos, né? a região dos 21.150 aqui. A gente tem, inclusive, aqui liquidez da BitMEX e na Binance também tem liquidez nessa zona, vou mostrar aqui para você. Então, aqui no gráfico da, da BitMEX a gente pode ver que tem aqui uh, liquidez nessas regiões, tá? Então, achei bem interessante ver aqui até a região dos 20.975 e também aqui olhando os sete dias aqui na... na sete dias aqui na, no high block a gente pode ver bastante liquidez nessa região dos 21 mil dólares até a região aqui dos 20.750 20 dólares. Tá? Então é uma região que é interessante de você é, ficar aí, uh, né? regiões para você se expor mais, inclusive estou avaliando de recomprar aí a uh, parte desse, dessa, dessas vendas que eu realizei no spot lá nos 23.300 dólares. 23 Tá? Porque a gente pode sim, realmente, nessa zona aqui, a gente acabar tendo suportes para o suporte Bitcoin nessa região e voltar a subir aqui dentro desse canal. Tá? Então, para mim, o que eu estou de olho aqui, Bitcoin, é fazer esse, essa, essa, esse movimento aqui. Né? Então, ele vem aqui, buscar o fundo desse canal, subir de novo aqui e acabar buscando essas regiões mais abaixo aqui, tá? Acabar andando dentro desse canalzinho aqui é o que eu estou imaginando que o Bitcoin vai fazer. Lembrando que a gente tem um gap aqui da CME nessa zona também, eu desenhei aqui no meu gráfico esse gap da CME que fica aqui na região dos 20.480 até a região dos 20 mil dólares, tá? Então, para mim é uma outra zona. Mas eu acho que o Bitcoin não pegaria esse gap aqui agora, tá? A minha visão para o Bitcoin aqui agora que eu estou imaginando é ele pegar essas zonas aqui dos 20.800 até aqui, tem bastante liquidez, com certeza muita gente vai ser liquidada aqui, o sentimento está bastante bullish ainda aí, né? O sentimento está bastante ruim, né? As pessoas estão muito otimistas com o Bitcoin. Isso pode fazer elas serem liquidadas nessas zonas aqui, onde eu vou estar interessado em comprar, no erro delas. E depois o Bitcoin voltando a subir aqui agora dentro desse canal e uh, depois para pegar esse gap aqui da CME. O que eu estou imaginando aqui para o mercado, obviamente, quando a gente chegar aqui, se a gente chegar aqui, né? vou estar reanalisando e atualizo vocês em relação... A, em relação a isso né, em relação a esse ponto do Bitcoin tá então basicamente a minha visão para o Bitcoin que eu tenho que agora é, é isso aqui olhando mais o médio prazo a gente pode baixar aqui um pouquinho o tempo gráfico também para analisar uh, tempos menores aqui numa hora vamos dar uma olhadinha Estou acompanhando aqui essa essa bandeirinha possível bandeirinha aqui de alta no Bitcoin tá caras mas para mim aqui região de suporte seria essa região próximo dos 21.400 dólares aqui para baixo eu tô achando que o Bitcoin vai pegar mais abaixo aqui ainda tá então por isso eu tô tentando montar um preço médio aqui nessas regiões né então eu acho que interessante numa hora a gente não tem que divergência divergência tem até formando uma divergência bullish aqui numa hora pequena divergência bullish aqui tá bem pequena mesmo mas com esse pequenos uma região de resistência assim tem que tomar bastante cuidado em ficar se exposto aqui caras eu acho que as pequenas voltando a corrigir Bitcoin pode sim buscar essas zonas mais abaixo aqui onde eu vou estar interessado em realizar compras Então essa aqui são as zonas que eu tô interessado em comprar Bitcoin olhando mais swing trade aí né mais aí para tipo, dias tá então, uh, é a zona que eu vou estar interessado em me expor mais em Bitcoin para surfar essa onda aqui um pouco mais para baixo, tá? mas eu acredito que sim em algum momento a gente vai perder aqui essa zona dos 20 mil dólares, caras, essa aqui é a minha opinião tá? a região do, do, desse gap da CME até que esse gap está aqui, inclusive aqui, ó. você pode ver no gráfico da CME, tem um baita gap aqui gigante, tá? é importante você prestar atenção nisso também os gaps, os gaps da CME são pontos de liquidez também, que você tem que ficar atento aí, tá, caras, então essa aqui é a minha visão, uh, no curto prazo aqui para você, eu acho que não posso dizer muita coisa aqui, mas na minha opinião essa aqui o Bitcoin vai acabar buscando regiões mais abaixo, tá? É isso que eu tô imaginando. A não ser que esse SP500 volte a subir muito forte aí, tá? Que eu não tô acreditando muito nisso. E o sentimento continua aqui. Deu uma melhoradinha aqui no curto prazo, uma leve melhoradinha, mas tá piorando já aqui, pessoal. O pessoal tá muito aqui, ó, comprando comprando o Long Short Waste subindo, enquanto o Open Interest está subindo também, tá? Isso que mostra para mim bastante risco aqui para o Bitcoin e que vai fazer ele corrigir mais aí na minha opinião, tá, caras? Então... Uh, basicamente essa análise que eu tenho para você aqui em relação ao Bitcoin. Agora eu quero falar que dá um aviso importante para todo mundo que, que está em Ethereum, tá? Se você está em Ethereum, você tem que assistir isso aqui, prestar bastante atenção. Uh, antes de mais nada, aqui só queria dizer para vocês que você, se você está interessado em, em uh, operar o Bitcoin, né, futuros aqui na né, long short vou deixar aqui abaixo desse vídeo o link da Prime SBT, basta você criar essa conta, levar um segundo aqui, eu vou tentar fazer o sorteio amanhã aqui no, no, no vídeo do, do canal, um sorteio de 250 dólares em, uh, 200 dólares em cupom para você operar na corretora tá mas você também ganha com o link aqui do canal e cupom que eu vou deixar aqui na página do meu site, você ganha até 7% aí de bônus de depósito. Ou seja, se você depositar mil dólares, você ganha 70 dólares de bônus de depósito para operar na PrimeSBT. Eu vou deixar todos os links aqui abaixo, na descrição, e comentário fixado, então, para você conhecer a PrimeSBT, tá bom? Também você pode operar aqui a SP500, índices, commodities, aqui é bem interessante você dar uma olhada. Então, inclusive, Forex também, tudo usando sua margem em Bitcoin. Então, qual que é o recado que eu tenho aqui para todo mundo que está em Ethereum, pessoal? Tome bastante cuidado aqui, tá quem está em Ethereum, Olhando aí mais o desenvolvimento desse desse bear market aí, tá? Porque é o seguinte, ó, a dominância, primeiramente, que vamos olhar aqui o gráfico da dominância para comentar para você sobre isso. A dominância do Bitcoin tem chances de, de entrar uma tendência de alta aqui, tá? Mesmo se o Bitcoin acabar corrigindo, então grande chance da dominância voltar a subir. Esse é um ponto aí que eu considero importante você ficar atento, tá bom? Então tome cuidado aí, porque durante o último bear market o, Bitcoin, o, o, o Ethereum perdeu bastante valor em relação ao Bitcoin. Eu não vejo o Ethereum como um ativo aí importante aqui agora nessa situação do mercado, tá, caras? Eu não vejo como o DeFi algo que vai... Uh, nada disso que a gente está vendo aqui em cripto, tá? É importante. Eu acho que o Bitcoin, sim, o Bitcoin uh, é um ativo que você tem que se expor durante o bear market, que fazer compras aí em dólar Cost average acho que vale a pena você fazer, mas Ethereum toma bastante cuidado, tá? Uh, no último bear market, o Ethereum, eu perdi bastante dinheiro com o Ethereum também, segurando aí, uh, o Ethereum desvalorizou muito, eu perdi em relação ao Bitcoin, tá? Em relação ao Bitcoin, perdi bastante, então... É, o objetivo final do mercado é, uh, grandes players do mercado estão interessados em acumular mais Bitcoin, é isso que você tem que estar tá pensando, como eu vou acumular mais Bitcoin nesse mercado, tá bom? Essa aqui é a, é a visão que você tem que ter, não é dólar, não é Ethereum, não é essa altcoin, XY, é como você co acumula mais Bitcoin, tá? Essa é a visão. E na minha visão, se você estiver muito posicionado em Ethereum, você está comentando um risco muito grande aí, tá? É, por causa desse gráfico aqui, até em relação ao Bitcoin, que tem que tomar bastante cuidado, caras. Porque existe grandes chances aqui, a gente está formando aqui um topo duplo para o Ethereum em relação ao Bitcoin. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, vou mostrar para você. Ó. A gente teve aqui essa subida toda aqui no mercado, formou esse fundo aqui agora, está numa região que ele, o Ethereum não está conseguindo subir. Né? Com a dominância do Bitcoin, ela acabando, no caso, um, ela está podendo entrar em uma tendência de alta, cara, é bem complicado aqui, eu acho que o Ethereum tem grandes chances aqui de formar esse topinho duplo aqui nessa região e se perder essa zona aqui, ó, essa, essa região aqui dos 0.048, ou seja, 5% aqui do valor é, do Bitcoin, no caso a gente pode formar aqui esse alvo desse topinho duplo, que pode levar aqui o Ethereum, no caso, aqui para o patamar que a gente viu lá no, no bear market anterior, tá? ou seja, 0.03 aqui, né uh, Bitcoin para cada Ethereum, tá bom? Então, tome bastante cuidado aí, acho que grande chance isso aqui acabar acontecendo aqui para o Ethereum, tá pessoal? Eu acho que uh, o Ethereum, para mim, uh, ainda mais com o Proof of Stake aí, não estou nada bullish com o Ethereum. Eu acho que o Ethereum, a longo prazo, a chance dele valer zero é bem grande, tá? Eu acho que o Bitcoin, a chance de valer zero é muito baixa. Acho que a tendência do, do Bitcoin é só subir de preço. Eu acho que o Ethereum realmente está aí com... Quanto, quanto mais tempo passar, menos bullish vou ficar em relação ao Ethereum, porque eu acho que o Bitcoin vai se desenvolver muito e tudo que vai rodar, tudo que roda hoje no, no Ethereum, vai um dia rodar também no Bitcoin, tá? Tudo que... Todo esse sistema de altcoins que você vê aí, um dia vai rodar dentro do, do Bitcoin, tá? Então preste atenção nisso. É, longo prazo é Bitcoin, tá? De Bitcoin na carteira é a melhor coisa que você pode fazer aí para você, olhando o longo prazo. Tome cuidado com o resto aí. Então esse é meu alerta para você que está aí, então... Em Ethereum. Com, comente abaixo se você concorda ou não aí com o que eu falei, tá? Acho que é interessante, quero ver a opinião de vocês. É, vocês sabem a minha opinião sobre Bitcoin, então é, eu não vou mudar a minha opinião tão fácil em relação a isso, tá bom? Então, no mais, é isso que eu queria falar para vocês aqui no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou aqui do vídeo, já deixa aquele like aí, então, se inscreve no canal se você está inscrito, ativa as notificações e a gente se vê então em breve para mais uma análise. Um abraço.